E não é que o ex-profeta Lu conseguiu acertar uma no livro de Urante. Sim, o livro de Urante afirma que os vivos podem conversar com os, com os mortos. Palmas para ele aí, por favor. Agora, vamos entender a situação. Como e quando pode ser feito esse tipo de comunicação. Vamos acompanhar aqui comigo? Na, no livro de Urante, o seguinte os seguintes trechos. Primeiro, vamos falar aqui do trecho que o nosso irmão está usando para poder. Não, olha, vamos, vamos ver aqui que tem dois, dois entendimentos, né? Tem um entendimento assim e um entendimento assim. Vamos ver onde tem os dois. Não tem dois entendimentos, não, meu irmão. Tem um entendimento só. É possível, sim, um, um morto lá, a pessoa que faleceu, falar com vivo. Isso é, é óbvio. O livro de durante sempre afirmou isso, mas quando? Aí é que está a questão. Primeiro vamos nos pontos onde ele fala que tem dois entendimentos. E ele, com certeza, é livre para poder expressar o que ele quiser. Só que, dentro do livro de Urante, como ele fez agora, não é colocar pontos ou retirar pontos, fazer adaptações. Ele pode conjecturar. E isso é que eu mais incentivo no meu grupo de estudo. Eu sou o primeiro a conjecturar várias coisas. E já conjecturei isso aí uma vez para poder a gente debater e ter hoje em dia argumento para combater esse tipo de análise. Quando aparecer pessoas querendo confirmar ali a mediunidade, querendo dizer que o livro durante apoia esse tipo de coisa, nesse tempo agora, é nesse momento aí que a gente, depois de fazer ali vários embates, depois de a gente conjecturar várias coisas nos grupos, estamos preparados para poder... Chegar a esse ponto, de, de, de esse nível de debate Se quiser, meu irmão Debater dentro do livro de Urante A gente pode debater à vontade A única coisa que eu peço Eu acho que você ainda não entendeu Eu quando eu fui até o canal do Abençoado Coloquei lá os comentários Foi simplesmente explicando para ele Meu irmão, nesse ponto aqui Você está errado Isso não existe no livro de Urante E aí já veio cheio de pedra na mão Dizendo que eu estava querendo censurar o cara Aí, meu irmão, me tacou uma pedra taco e 10. Eu não sou bonzinho, eu não sou educado como ele pensa, não. Eu sou um bronco, eu sou um grosso. Sempre falei isso a todo mundo. Todos os meus amigos de leitor livro girante, o pessoal que me segue sabe que eu sou uma pessoa grossa. Se você é grosso comigo. Se você for educado, eu vou ser educado. Mas o irmão chegou cheio de diploma, já chegou cheio das marras, já chegou cheio das ironia. Aí você quer que eu te trate com carinho, ó oh, bebê, assim não rola, né, Bré? Não, ó oh, macho, ó oh, macho, assim não dá, né, macho? Vamos lá, vamos aos detalhes. Primeiro, tá ali na parte, como vocês estão vendo aí agora na tela, na, parte, na, na página 1230. Um ajustador que tenha partido da Terra nunca retornará para cá com o ser residente, com o residido anteriormente. Esse ponto aí, você pode conjecturar, vamos falar de conjecturas que é, eu falei para vocês, é uma das coisas que eu mais gosto. Você pode dizer que o ajustador ele não vai voltar com o ser que ele residiu, mas pode voltar com o outro. Sim! Correto? Pode sim. Como está dizendo aqui, ó na, parte, na página 1016. E este é o único ajustador do pensamento a ter funcionado em duas mentes em urântia, e ambas as mentes sendo tanto divinas quanto humanas. Quais foram as mentes? O ajustador que habitou, Jesus, que habitou Ma Maquiventa Melquisedeque, enquanto ele esteve encarnado aqui em nosso planeta, e depois, o, esse mesmo ajustador, por ter a experiência de ter habitado Melquisedeque, também habitou a mente de Micael de Nébado, nosso muito amado Jesus Cristo. Somente nesse ponto, a conjectura. Nesse ponto, acontece do ajustador voltar. Fora isso, não há, não houve exceções, só essa exceçãozinha aí. Aí vamos continuar no texto. Nunca a personalidade se manifesta sem a vontade humana. E nunca um ser humano separado do seu ajustador, depois da morte, manifesta identidade ativa ou de qualquer maneira estabelece comunicação com os seres vivos. Ah, mas aí está dizendo ali, ó, separado do seu ajustador. Então quer dizer que se o cara se fusionar ao seu ajustador... Ele pode se comunicar? Pode? Tá certo! Parabéns! Agora, vamos entender esse pode? Vamos entender em que situação? Porque nós sabemos que todos temos o livre-arbítrio, inclusive os seres celestiais, tanto é que tem rebelião. Ok? Vamos ver aqui. Separadas dos seus ajustadores, essas almas permanecem total e absolutamente inconscientes durante o longo curto da, do sono da morte. Os ajustadores, como eu coloquei ali em cima, eles não costumam ser redundantes em suas explicações. Quando ele coloca um, um detalhe, ele quer levar em consideração que a pessoa que está lendo o livro de durante já leu ele todo. Então ela sabe ligar os pontos que tem em outros locais. E aí você para para ver, uma pessoa pega um, um trechinho ali e quando chega na parte boa... E é isso aí, meus irmãos, pode se comunicar. Ué, mas na parte boa a pessoa pula, vamos chegar na parte boa daqui a pouco, nos detalhes que é o que importa. Você vê ali, é, tá dizendo aqui que quando a pessoa morre, se ela não está fusionada com o seu ajustador... Se ela ainda não sobreviveu, e vamos falar sobre sobrevivência também, ela está no sono da morte. E aí, o aditador está explicando: separados dos agitadores, essas almas permanecem total e absolutamente inconscientes durante o longo ou curto sono da morte. Lembrando que curto para eles pode ser 10 mil anos. E é, e são 10 mil anos. Entendeu? Aí. É óbvio que a pessoa, enquanto está adormecida, ela está inconsciente, totalmente e absolutamente inconsciente, ela não tem como se comunicar. Ou seja, se o seu. Vamos considerar aqui uma situação. Eu morri agora, morri agora e não tive a minha sobrevivência em três dias. Que vamos entender nesse mesmo vídeo como acontece a sobrevivência. Não tive a sobrevivência em três dias. Então, eu ainda não fusionei com o meu ajustador, correto? Então, na visão do nosso irmão, eu ainda realmente não posso me comunicar, porque eu estou morto. E aí, como eu estou adormecido, eu vou ter que ficar esperando o tempo dispensório, né? como ele já afirmou aí, não sabe nem o que é dispensação. Ele fala dispensão, dispensão humana, eu vou, vou dispensar a humanidade. Irmão, você falou que você é um estudioso, dispensação não é dispensão. Dispensação Estuda Não, não precisa estudar sobre dispensação não Que eu vou te ensinar hoje aqui O que é uma dispensação Para você nunca mais cometer esse erro Que eu sei Eu sei que você escuta Outros irmãozinhos aí fazendo palestra em off Que eu já tô já avisei Eu vou pegar o vídeo dessas pessoas E vou Ah, mas eu vou expor aqui E vai ser lindo Porque são pessoas de muito tempo Vocês já sabem que eu adoro destruir essas pessoas, esse tipo de pessoa, porque isso aí é mau caratismo de nível extremo. E mau caráter é o regaço. Eu não tenho nem pena. Regaço logo. Então vamos lá. Como vocês viram ali, a pessoa adormecida não tem como. Aí eu tô lá, né? Mortinho da Silva. PIMBA! Depois de um período dispensacional, eu ressurgi. Vamos entender um pouco isso mais adiante. Mas prove a Deus, né? Depois que eu cumpri algumas tarefas, algumas etapas que nós vamos ver agora, eu ressuscitei, eu sobrevivi. O que, que seria sobreviver? Vamos ver aqui, ó, como eu já botei aqui, né? Se a pessoa está no sono da morte, é óbvio que ela não pode se comunicar com outras personalidades. Quando fala outras personalidades, não é só com o humano aqui na Terra, não. Em Urântia, não. É com qualquer uma, ela não pode falar com ninguém. Em absolutamente todas as situações. Ela não pode ela está inconsciente. Beleza? Então vamos considerar agora que ela acordou. Está aqui dizendo, ó, não pode haver nenhuma demonstração de nenhuma espécie de personalidade, nem existir nada capaz de entrar em comunicação com outras personalidades, até depois de se completar a sobrevivência. Que há duas maneiras. Ou você está no sono eterno na zona eterna no sono da morte e depois de um período dispensacional você sobrevive você acorda ou você sobrevive ao terceiro dia porque para o nosso irmão né que está explicando aí para todo mundo que é possível fazer esse tipo de comunicação se você tiver fusionado seu ajustador meu irmão minhas irmãs meus irmãos para você se fusionar com o ajustador é uma tarefa árdua Vamos ver aqui agora. Primeiro, como se dá a sobrevivência? Fusionando com o ajustador, com a ministra divina ou com o filho criador. Eu já expliquei isso em outros vídeos, ok? Então não vou tentar esse ponto de como que a pessoa se fusiona. Isso aí tem várias explicações em outros vídeos aí. Mas é assim que você se fusiona. Ou você se fusiona, ou você sobrevive, desculpa, fusionando com o Estador, com a ministra divina, ou com o filho criador, que no caso é o espírito de Micael. Aqueles que vão, aí vamos continuar aqui no trecho dele, né? Que é aqui essa parte, que é o pulo do gato, ele não comenta direito. Ele... Ué, mas aqui tá explicando, tem as regrinhas? Ué, cadê? O ser humano não vive baseado em regras? Os seres celestiais também moram se existe regra. Aqui ó, há aqueles que vão para os mundos das mansões não lhes é permitido enviar mensagem de volta a seus seres queridos. Quando? É proibido para sempre? Olha, o livro de hoje está dizendo que não é permitido enviar e ponto. Não! Não! Vocês vão ver daqui a pouco. Tem um tempo, vocês vão ver daqui a pouco. Mas está aqui, ó. Né? Se é proibido, significa que há a possibilidade de se comunicar. Como eu estou falando, há sim. Mas é óbvio que há. Se está dizendo ali que é proibido, ó, você está proibido de passar daqui para lá. Então existe uma ponte, tem um caminho. Isso tem que estar claro. Só que o que o irmão não explicou é quando que se é permitido, porque tem que o que não é permitido pode ser que tenha um momento que é permitido, como fala aqui, mas antes disso você tem que analisar o seguinte, como que uma pessoa, como que é o caráter de uma pessoa que se fusiona com o ajustador? Você acha que a pessoa que chega a se fusionar com o ajustador, ela está realmente interessada em querer descumprir regras? para poder voltar ao seu planeta para dizer, olha gente, eu tô bem, eu tô feliz, ó oh, não faz assim não, não faz assado. Gente, aqui do outro lado é bonitinho, aqui do outro lado... Vamos entender como que é uma pessoa que se fusiona com o ajustador. Quais são as, os requisitos? Vamos lá. Na página 1229, a possibilidade de uma unificação do eu em evolução é inerente às qualidades dos seus fatores constituintes. As energias básicas, as contexturas mestras, o super controle químico básico, as ideias supremas, os motivos supremos, as metas supremas e a outorga do espírito divino do paraíso, o segredo da autoconsciência da natureza espiritual do homem. A pessoa que fusiona com o estador, ela tem que estar tá a par disso aí porque a evolução é inerente sobre esses quesitos. Ela tem um super controle químico básico, básico, não é avançado, ideias supremas, motivos supremos, metas supremas e a autórdia do Espírito Divino do Paraíso. Vamos continuar. O propósito, ela também entende o propósito cósmico, da evolução dela. O propósito da evolução cósmica é conseguir a unidade da personalidade. A intenção dela não é de, eu vou, quando chegar lá, eu vou voltar para dizer para todo mundo, ai, olha, eu tô aqui em cima, eu fusionei com o assustador, eu sou o cara, eu sou o tal. Geralmente quem tem esse tipo de ego vai ter que ficar ali um tempinho dormindo. Uma dispensaçãozinha para poder, sabe, expurgar um pouco essas ideias. Assim que chegar no primeiro mundo das mansões, nossa, ai, eu, eu, eu acordei, eu estou no céu, eu posso falar com minha mãe? Eu posso falar com meu pai? Olha, meu irmão, você, isso aqui é o, o, o ser celestial, né? Você acordou de uma dispensação. Vamos daqui a pouco falar sobre dispensação, é muito bom. Vamos continuar aqui falando sobre o, os, os porquês, os requisitos para a pessoa fusionar com o ajustador. Por meio da predominância crescente do espírito, que é a resposta da vontade, resposta da vontade ao ensinamento e ao guiamento do ajustador do pensamento. A personalidade, tanto humana quanto a supra-humana, é caracterizada por uma qualidade cósmica inerente, que pode ser chamada a evolução da predominância, que é a expansão do controle tanto de si mesma quanto do seu ambiente. Ou seja, o humano ele tem essa evolução de predominância. O que, que ele quer? Ele quer entregar sua vida ao guiamento do ajustador. Você acha que o ajustador vai preparar alguém para depois chegar lá em cima? Ai, agora eu estou fusionado com o meu... Eu passei por todos esses requisitos, eu estou tão evoluído mentalmente... Para poder agora querer me comunicar com meus irmãozinhos lá, dar recadinho para eles. Eu não quero continuar com a minha evolução espiritual. Eu quero descumprir regras e mandar recadinho lá para os meus, meus entes queridos. Vamos continuar aqui. Olha, olha onde está essa vontade de comunicação com os mortos ou dos mortos para com os vivos. Olha onde reside essa vontade de comunicação. O eu material, a entidade ego da identidade humana, o ego do humano, né? Durante a vida física, depende da função continuada do veículo da vida material. E sabemos que o interlocutor que está propagando essa ideia de que há a possibilidade dos mortos se comunicarem hoje, hoje em dia, com os entes queridos dele, é uma pessoa carne pura, né? Já está testificado isso aí camarada está com a mente muito aqui na Terra. O ego dele está muito aflorado, né, Ou Três Faculdades? Da existência contínua do equilíbrio instável entre... Instável, não é estável. Da existência contínua do equilíbrio instável entre energias e o intelecto que, em urântia, recebe o nome de vida. Contudo, contudo, o eu de valor para a sobrevivência... Aquele eu que realmente tem valor para sobreviver, o eu que pode transcender a experiência da morte só evolui com o estabelecimento de um transferidor potencial da sede da identidade, da personalidade em evolução, que transfirar do veículo transitório da vida, o corpo material, para a natureza mais duradoura e imortal da alma, da alma moroncial e... Ainda mais adiante que transfira a identidade para aqueles níveis em que a alma se torne infusa da realidade do espírito. E finalmente atinja o estado de uma realidade espiritual. Essa transferência das ligações materiais para a identificação moral é efetuada de fato na sinceridade, na persistência, na firmeza da decisão tomada pela criatura humana que busca a Deus. Então quando o ser humano que sobrevive, seja lá fusionado ao justador, seja fusionado ao espírito, seja fusionada ao filho, ela tem que ter essa sinceridade, essa persistência, essa grande querência de buscar o Pai. Então ela não teria uma mente pequenininha para poder... Ai, ah, eu, eu quero me comunicar. Eu tô com saudadinho dos meus irmãozinhos na terra, da meu papai, da minha mamãe. Isso aí é humano aqui. É a carne, enquanto em vida, aqui, humana, fica com essas intenções de querer falar com o, o ser que está do outro lado. Só que muitas das vezes, das duas, uma. Ou camarada... Já evoluiu, já chegou lá no terceiro círculo, que nós vamos chegar, nós vamos comentar sobre isso agora, que é o requisito maior para você se fusionar. Ou então está dormindo. Então, nas duas opções, não vai ter comunicação. Nas duas opções. Mas é possível, claro que é possível. Vamos continuar vendo aqui, página 1231. Requisitos para sobreviver ao terceiro dia, porque não é tão fácil assim não, irmão. Para você sobreviver ao terceiro dia, você tem que se fusionar somente com o ajustador. Para você sobreviver ao terceiro dia, terceiro dia, você não se fusiona com o filho e nem com o espírito. Você só se fusiona com o pai, o ajustador do pensamento. Vamos ver. Se vós, quando a morte vos colher, houver alcançado o terceiro círculo, ou um domínio, ou o segundo ou o primeiro círculo, Portanto, tiver de já designado para vós um guardião pessoal de destino e se a transição final do sumário do caráter sobrevivente submetida pelo ajustador for incondicionalmente certificada pelo guardião do destino se ambos, o serafim e o ajustador essencialmente concordarem em todos os itens dos seus registros de vida e recomendações eu, eu tenho a ideia da reencarnação o livro de Urântia, o próprio irmão aí já admitiu que o livro de Urântia os reveladores, quando ele fala livro de Urântia é, hoje, são hoje reveladores aqueles estudantes lá os estudantes inexperientes que ele fala que os 24 que não são, são muito mais mas ele vive falando ali que os, os estudantes inexperientes que ainda estão aprendendo Muitos reveladores já nasceram prontos Não estão aprendendo não Eles já nasceram prontos, só que tem coisas que eles não sabem Porque não é da alçada deles Você deve ter percebido que Soldado não sabe o que o cabo sabe O cabo não sabe o que o sargento sabe O sargento não tem informação Que o, o oficial tem O oficial não tem informação Que um almirante tem Ou que um coronel tenha A mesma coisa é que tem seres celestiais Que tem um nível de informação, tem outros que não tem Ok? Acho que você entende bem isso aí Vamos continuar aqui. Se os sensores universais e os seus colaboradores de reflexão em Uversa, O versa ele conhece. O versa ele conhece, né? Confirmarem esses dados. E se fizerem sem equívoco ou reservas, nesse caso, os anciãs dos dias enviam um mandado de posição avançada pelos circuitos de comunicação de Salvington e, uma vez assim autorizados, os... Tribunais do soberano de do poderão decretar a passagem imediata da alma sobrevivente para as salas de ressurreição dos mundos das mansões. Então você percebe que para a pessoa sobreviver ao terceiro dia não é tão fácil assim. Para começo de história, se aqui... A pessoa ainda tiver com essa crença de reencarnação, a reencarnação, há a possibilidade de comunicar com os entes queridos dela agora, que morreu, o pai dela que morreu, veio falar aqui. Se ela tiver nesse, nessa pendência carnal, nessa essa falha de, de, de, no, do próprio ego do ser humano que não consegue sobreviver à vida, dela que e tem que depender do papai que morreu da mamãe que morreu por favor fala comigo que eu não consigo viver sem você significa que ela não está buscando realmente crescer espiritualmente não está querendo não está pensando no pai lá adiante porque ela está agarrada à matéria ainda então essa pessoa ao acordar Lá depois do tempo dispensacional, do período dispensacional, ela vai ter que passar por um trabalho forte no primeiro mundo das mansões, ao qual já explicamos aqui no canal o que acontece no primeiro mundo das mansões. E aí então ela vai entender o que é se desprender da matéria, se desprender do apego carnal, sabe? De começar a confiar mais no pai, confiar mais no ajustador. Vamos continuar aqui agora. Se o indivíduo humano tem sobrevivência imediata, assim eu fui instruído, né, o revelador, o ajustador registra-se em Diviniton, continua até a presença do Pau Universal no paraíso, retorna imediatamente e é abraçado pelo ajusta pelos ajustadores personalizados. Entenda uma coisa, um ajustador personalizado já expliquei isso aqui no canal também, esses vídeos passados aí que eu estou fazendo com vocês diariamente que está fazendo diariamente e vou voltar agora semana que vem um ajustador personalizado, ele é um tipo de ajustador que já passou por inúmeras experiências e hoje ele já não precisa mais, digamos que ele já está aposentado então ele se personaliza e ele pode ascender como um filho ascendente ou pode trabalhar também lá em Diviniton, como professor e tudo mais, mas quando ele se personaliza, ele já está no status de que ele pode subir degrau por degrau até chegar ao pai sozinho, sem depender de estar fusionado com o um humano. Ele já está nesse status. Então, quando um ajustador consegue se fusionar, consegue levar um humano a se fusionar com, com ele, né, com a partícula do pai que é ele, isso é uma festa em Diviniton. Então ele volta de vinto para receber o um abraço, os cumprimentos sinceros dos seus irmãos personalizados. É algo que é esplêndido de acontecer, porque a coisa mais difícil, principalmente em mundos em rebeldia como o nosso, é um ajustador fazer um humano conseguir se fusionar ao pai. E aí vamos continuar aqui. E do universo local sua atribuição. Recebe o reconhecimento do monitor personalizado dirigente de Vinton. E então imediatamente passa a realização da transição de identidade, sendo convocado ao terceiro período, terceiro dia, para o mundo das mansões, na forma real da sua personalidade. Ele já aparece lá com a sua forma real para receber o mortal. Assim preparada para receber a alma sobrevivente do mortal terrestre. Do modo como essa forma foi projetada pelo guardião do destino. O ajustador aparece ali para você no seu terceiro dia, quando você mereceu, você alcançou o terceiro círculo, você mereceu todas as honras de você estar ao terceiro dia sobrevivendo a carreira mortal, e automaticamente ela aparece na sua frente ali, você vai ver o seu e aí você se fusionam. Você acha que isso é fácil? Aí beleza. Você se fusionou depois de todo esse trâmite? Ah, agora eu vou descumprir as regras, né? Tá aqui, ó. Aqui acima. Aqueles que vão para os mundos das mansões, não lhe é permitido enviar mensagem de volta aos seus entes queridos. A política de todos os universos é proibir tal comunicação durante o período de uma dispensação corrente. E aí que vem o pulo do gato. Os irmãos aí que não querem estudar e querem falar do livro de Urântia sem saber ao menos o que é, sem saber ao menos falar dispensação, falar dispersão, vou dispersar a humanidade. <risos> Ou seja, eu é que sou desequilibrado, né? mas tudo bem. Eu faço um vídeo de meia hora explicando. Ele faz 10 vídeos, 10 minutos. Não, eu estou fazendo aqui um vídeo curtinho para explicar 10 vídeos, 10 minutos. Você vê o equilíbrio da pessoa, do ser humano. Né? Mas eu tenho que explicar isso. A minha função é essa, é de defender o livro de Urântia. E explicar até para esse irmão. Vai que um dia ele aprende, né? Vai que um dia ele para de seguir esse abençoado lá que se dizem supra-sumo do livro de Urântia, que fala esse monte de arneiro aí. E esse ponta-de-lança... Acata isso, faz um vídeo lá para poder alimentar o ego dele, dizendo um monte de asneira. E agora vamos entender quando é que a gente pode se comunicar. Desculpa. Quando é que nós podemos se comunicar? Temos que esperar o tempo. É permitido sim, mas aqui, ó. É proibido tal comunicação durante o período de uma dispensação corrente. Aí vem aqui, ó, o que é período de dispensação e quanto tempo leva? Aí é que a coisa começa a ficar boa, gente. Aí é que começa a ficar bom. O propósito principal do regime adâmico é influenciar o homem em evolução, levando-o a completar a transição de um estágio de civilização da civilização, de caçadores e pastores, para os de agricultores e horticultores, com o fito de, mais tarde, ser suplantado suplementado pelo advento dos acessórios urbanos e industriais da civilização. 10 mil anos na dispensação dos elevadores biológicos são o suficiente para concretizar uma transformação maravilhosa. 25, isso estou falando aqui em planetas normais, não é a Urântia. Não é um planeta que está em rebelião e pior, um planeta de modificação de vida como é o Urante. Que é ainda é pior ainda. Vamos lá. 25 mil anos dessa administração de sabedoria do príncipe planetário em conjunto a dois filhos materiais, em geral amadurecem a esfera para advento, um advento de um filho magisterial. Vamos entender só essa parte aqui. ó. Vamos ler de novo. 25 mil anos dessa administração da sabedoria do príncipe planetário em conjunto com a dos filhos materiais, em geral, amadurecem a esfera para o advento de um filho magisterial. Você entendeu aqui o seguinte, primeiro, o príncipe planetário, como era no caso de Caligasha, ele veio para cá para poder preparar o nosso planeta até chegar ao ponto de vir os prefeitos, os governadores da Terra, que são os filhos materiais, Adão e Eva. Desculpa. Então, nesse exato momento, quando Adão e Eva chegam, o príncipe planetário, em união com Adão e Eva, governam pelo menos 25 mil anos antes de chegar um filho avonal, um filho magisterial ou um filho criador, como foi o nosso caso aqui com Jesus Cristo. Então, um planeta normal precisaria de pelo menos 25 mil anos com a administração do filho do príncipe planetário e dos filhos materiais, Adão e Eva, para então chegar a um nível de intelectualidade de receber um filho avonal, Magisterial ou um filho Criador, que é Micael. Só que no nosso caso foi diferente, aqui houve uma urgência e Jesus já queria fazer a sétima autortoga dele, escolheu, dentre os 36 planetas, porque nós sabemos que Panóptes se safou sozinho, graças a Elanora também, então, dentre os 36 planetas que ele estava em rebelião, ele visualizou que aqui em Urante seria melhor para fazer sua autortoga, e assim resolver definitivamente a questão da rebelião. Mas vamos continuar aqui. Grande parte do processo material de um mundo ocorre durante esse período de inauguração do desenvolvimento das ciências físicas exatamente uma época como a que o Urantia está agora experimentando considerando o curso normal para os planetas, o vosso mundo está atrasado em dispensação em uma dispensação inteira e mesmo mais, possivelmente até mais ou seja, nós estamos atras Por porque, vamos lá, aproximadamente Adão e Eva Veio aí coisa de 10 mil anos, né? Como até coloquei aqui. Ó. Considerando que já tivemos um filho autorgado, esse período dispensacional atual leva. A... Essa aqui é outra situação. Vamos se apegar aqui. Atualmente nós temos aí aproximadamente 10 mil anos, 12 mil anos que Adão e Eva estiveram aqui. Então nós teríamos aí que esperar mais 15 mil anos de administração dos dois que deram mole no passado até quem tivesse preparado para vir Jesus. Jesus veio com, um, botamos aí seis mil anos depois de Adão e Eva, aproximadamente 6 a dez mil anos? Não, é seis a 8 mil anos. Nós temos dois mil anos de Jesus Cristo. 6 a oito mil anos aí, aproximadamente, a época em que Adão e Eva estiveram aqui e a época em que Jesus veio. E aí você para para analisar. Olha como é que a coisa foi precoce. Nós teríamos que ter ali os 25 mil anos de trabalho de Adão e Eva, junto com o príncipe planetário, para acontecer uma dispensação do filho magisterial. Acabou o mandato de Adão e Eva, veio o Filho Magisterial. Adão e Eva voltam para Jerusalém O príncipe planetário também creio eu, não sei se eu não me recordo se ele ficaria aqui ou se iria embora também, dispensado o serviço dele aqui. E ficaria o filho magisterial para levar o nosso planeta a uma época de luz e vida. Mas, aconteceu de que isso não foi possível. Nós sabemos por quê, por causa da rebelião. Mas aí nós temos aqui, considerando que já tivemos um filho auto Jesus Cristo, esse período dispensacional atual levará 10 mil a 100 mil anos. Por quê? Depois que Jesus veio, vamos ver aqui, vamos, vamos ler aqui daqui a pouquinho. Depois que Jesus veio... E depois que ele cumpriu o seu tempo aqui como humano, na sua forma orocial, ainda antes dele chegar lá e assumir a soberania dele, ele deu a ordem para que todos os mortos fossem acordados e fossem levados. o fim de um período dispensacional, ou seja, o fim do período do filho otorgado, que vamos ler agora aqui. Na página 1596... A idade pós-filho auto-otorgado pode estender-se de 10 mil a 100 mil anos. Não há um limite de tempo arbitrário para qualquer dessas eras dispensacionais após a vinda de um filho, um filho magistral, um filho avonal ou um filho criador como Jesus Cristo. E aqui nós vamos entender agora o momento em que Jesus deu a ordem. Vamos embora, leva todo mundo. Acabou o tempo dispensacional dessa galera aqui, ou seja... Todo mundo que tinha morrido antes de Jesus, vamos supor, o, o barra, interessante agora, vamos fazer uma especulação aqui interessante, o, o Barrabás não, o assassino lá, o, o bandido que estava na cruz com Jesus, que ele falou, ainda hoje traz comigo no reino. Por que ele falou aquilo? É porque o cara é bonzinho, foi perdoado? Não. É porque Jesus sabia que no outro dia, no terceiro dia que ele ressuscitasse, ele ia acabar com a dispensação e ia levar todo mundo. O tempo de dispensacional ia acabar e todo mundo ia despertar. Então as pessoas que morreram junto com ele ali, ao terceiro dia, automaticamente ressurgiram nas câmaras. Por quê? Porque Jesus Cristo deu fim a um período dispensacional. É interessante? É interessante. Foi uma sorte? Foi uma sorte de quem faleceu. Agora, tadinho daqueles que faleceram e num um de, um dia depois que Jesus fez o, o, o plano dispensacional, né? E teve que tá esperando até hoje. Entenderam? E aí vamos lá. Base na 2024, pouco depois das quatro e meia da manhã desse domingo, Gabriel convocou os arcanjos até perto de si e preparou-se para inaugurar a ressurreição geral de terminação da dispensação adâmica em Urântia. Quando Gabriel deu o sinal, foi transmitida ao primeiro mundo das mansões do sistema a voz de Gabriel dizendo, por mandado de Micael, que levantem... Que levantem, ou oh caramba, que levantem os mortos de uma dispensação de Urântia. Então, todos os sobreviventes das raças humanas de Urântia que haviam estado adormecidos desde os dias de Adão e que não tinham ainda ido a julgamento, apareceram nas salas de ressurreição de Mansônia, prontos para a sua investidura moroncial. Deixa eu marcar essa frase aqui. Porque essa frase aqui tem. Um significado você não entender agora. Enfim, nós entendemos que, sim, é possível que os mortos falem conosco, as pessoas que já morreram. Só que nessa época, nós estamos vivendo ainda a dispensação pós-Cristo. Então, nós temos de 10 mil a 100 mil anos até o fim dessa dispensação, que é pós-Filho Criador. Temos aí dois mil anos de Jesus, 2006, 2007 anos da morte de Jesus, que ele levou o fim da última dispensação. Ainda falta aí no mínimo 8 mil anos. 8 mil anos. Então, quem morreu depois de Jesus, ainda está dormindo, ou já fusionou com o ajustador e está na regra da dispensação. Por quê? Vocês viram aqui. Vamos voltar aqui mais um pouquinho. Ó, A política de todos os universos é proibir tal comunicação durante, ó, ó, durante o período de uma dispensação corrente. Então, não há comunicação entre as pessoas que são dessa dispensação. Todos que morreram depois de Jesus Cristo, depois que houve o término da dispensação que Jesus Cristo levou geral com ele, todos que estão, mesmo aqueles que conseguiram se fusionar com o ajustador, estão proibidos de se comunicar com a terra, com o Urantia, até que se finde a atual dispensação. Porém, aqueles que estão, que ressurgiram, antes, né? Antes da que vier junto com essa dispensação que Jesus trouxe, o pessoal de Jesus Cristo para lá, os profetas e tudo mais, aquele pessoal todo, esses podem se comunicar com a gente. Alguém aí recebe informação de Moisés, recebe informação de João, de todo mundo. Acho que não, né? E por que que não? Porque é simples. Aí é que vem aqui a frase que eu marquei, né? Fiado, só para maiores de 90 anos acompanhados de seus avós. Quem já viu essa frase em bar? A pessoa tá lá. Ó, fiado é só para maiores de 90 anos acompanhar de seus avós. Essa aí é a regrinha para quem quiser entrar em comunicação. Porque você para para analisar. Seu pai, sua mãe, seu filho morreu hoje. Ainda está no período de dispensação de Jesus. Só vai ressurgir... Ele só vai poder se comunicar com você... Vamos supor que... um Ele fusionou com o ajustador... Então ele ressurgiu o terceiro dia... Ainda está no período da dispensação corrente... Ok? Beleza... Então ele está proibido de se comunicar com você... Só que ele tem o livre-arbítrio... Ele pode se comunicar? Pode... Ele é proibido... Mas tem o livre-arbítrio... Ele pode se comunicar... Tem consequências, né? Vai ser um rebelde... Agora uma pessoa que... Como você viu anteriormente... Ela tem o intelecto, ela tem todo um desenvolvimento, todo um trabalho de um ajustador e ela consegue se fusionar com a partícula do pai. Você acha que ela é um tipo de pessoa que descumpre regra? Eu creio que não, né? Só na mente de pessoas depravadas que isso acontece. Que uma pessoa que se fusiona com o ajustador vai descumprir regras para então se comunicar com um ente querido. Ou então, essa pessoa está dormindo. Quando ela acordar, ó, você vai estar cansado de estar dormindo também. Ou, se caso você venha a fusionar com o estador, vai estar cansado de estar lá. Para que você vai se comunicar com o morto se o morto já está lá? Entendeu? É o fiado só para uma hora de 90 anos acompanhado de suas avós. É permitido. Só que não tem como. A não ser que você vá contra as regras e se torne um rebelde. Que não é bem o perfil de uma pessoa que sai de um planeta. Que... Veio de rebelião. Consegue se fusionar com o ajustador, com a partícula do pai. É uma pessoa de caráter ilibado. Que tem todo um trabalho para alcançar o terceiro, segundo, primeiro círculo. É acompanhado de um serafim guardião. Ou de mais serafins. Você acha que essa pessoa vai descumprir uma regra tão simples? Olha só, não vai se comunicar lá com o pessoal não, tá? É uma regra simples aqui, só depois de uma dispensação. Da dispersão corrente. Ah, beleza, eu espero aí 15 mil anos, tranquilo. Só que passou aí 15 mil anos, ela está em Jerusalém. Ela já está lá em Salve, então. Já está bem evoluído. Você acha mesmo que uma pessoa dessa vai querer se comunicar com pessoas que ela nem conhece? Olha, eu vou mandar mensagem para você. Até lá, daqui a 10 mil, 15 mil anos, pá já até foi restabelecida a comunicação com o nosso planeta. Agora, para poder aliviar o coração daqueles que querem, porque querem justificar que é possível de alguém se comunicar com os mortos, é possível revisitar o planeta de origem? A pessoa morreu e ela quer visitar aqui o planeta de novo. É possível? Sim, também é possível. Eu já falei isso aqui no canal, mas vamos ver quando. Página 451. Um sobrevivente fusionado ao espírito é capaz também de aprender muito sobre a vida que viveu na carne revisitando o seu mundo de nascimento quando depois da dispensação planetária na qual ele viveu entenderam fiado só para maiores de 90 anos acompanhados a voz quer se comunicar com o pessoal aqui espera acabar o tempo dispensacional ao qual você pertence. E é claro, no final disso, todos os seus entes queridos já estão lá em cima com você. Ou no mínimo estão dormindo, mas eles vão acordar no final da dispensação. Eba! Eu posso me comunicar com meus entes queridos! Ué, todo mundo acordou agora aqui, que é o final da dispensação. Entenderam? Isso se chama coerência, isso se chama ligar pontos. Só que você só pode ligar pontos quando você tem conhecimento de causa. Quando você pega trechinhos isolado do livro de Urântia para tentar justificar uma ideia sua, você acaba cometendo erro e saindo por maluco. Né? Infelizmente acontece isso com alguns irmãos aí. Concluindo, esses filhos de fusão com o Espírito são capazes de desfrutar dessas oportunidades para investigar as suas carreiras humanas, desde que estejam, em geral, confinados ao serviço do universo local. Ainda tem esse detalhe também, ela tem que estar ali confinada, acabou. Ela não pode fazer aquilo ali, sendo que ela vai evolucionar. Até porque, como eu já expliquei, gente, se você já está num período de evolução, você já está fusionado ao ajustador pelo amor de Deus, e entendam um pouquinho mais, e parem de falar besteira. Uma pessoa fusionada ao ajustador ela está quando ela chega aqui na Terra ao nível de entender o que é buscar o Pai, ela não precisa se comunicar com ninguém. Então, meus irmãos, esperem um pouquinho mais. Tá? Vocês podem se comunicar com os mortos, mas daqui a, no mínimo, 8 mil anos, quando você já estiver do outro lado. Se você quiser vir aqui para comunicar com o pessoal que já deve estar por aqui, até com comunicação normal, religada, de repente até já com filho avonal, fica à vontade. Se você quiser... Ali, tentar uma mediunidade com o pessoal que faleceu antes de Jesus Cristo, fique à vontade também. Mas com o pessoal que está debaixo dessa dispensação atual, com o pessoal que morreu depois de Jesus Cristo para cá, cá, você não tem como se comunicar. E aqueles que fizerem isso são rebeldes. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo.